Olá, ah, eu sou a Maria do canal Lavo Maria e hoje tenho um vídeo especial para vocês. Além de ser um vídeo de é também um sorteio. algumas prendinhas, por isso espero uh, me um bocadinho na loja para fazer este tipo para vocês. só vocês forem ao Instagram na loja, vocês encontram imensos flat lays. são um fotos de objetos em que se tira a foto de cima para baixo e fica tudo ao mesmo plano, por isso achei que seria super interessante juntar as duas coisas, e para além de fazer um vídeo de que vocês adoram, também vos vou conseguir apresentar um bocadinho dos produtos que a loja tem e que a loja vos quer oferecer. Eu hoje vou-vos dar alguns toques para tirar fotos flat e algumas ideias também, por isso vocês tiverem a ver este vídeo de é só continuar a assistir e se vocês gostarem destes produtos ao longo deste vídeo é só continuar a ver até ao fim para poderem participar no sorteio. Ok, primeira dica de todas, a luz. Ambientes com bastante luz são perfeitos para este tipo de fotos, preferencialmente a luz natural. Este tipo de luz ajuda a tirar fotos de flat lay com poucas a nenhumas sombras fortes, o que torna tudo muito mais harmonioso. Se não tiver janelas perto de ti, tenta usar vários candeeiros em várias posições para tentar tirar o máximo de sombras possíveis dos teus objetos. A cor dos vossos fundos vai depender do tipo de feed que têm, se for um light feed, dark feed ou um feed colorido. Mas para arranjar um fundo, basta serem criativos. Podem usar o vosso tapete, podem usar o chão, a vossa cama, adicionar também à vossa cama mantas ou roupa para dar um toque de cor e textura às vossas fotos. E não se esqueçam de que podem sempre utilizar azulejos. Existem várias variedades com cores e texturas diferentes e se não tiverem podem também fingir essas texturas usando papel autocolante. Para criar um white feed não precisam de utilizar apenas um fundo branco e objetos pretos e brancos. Podem também utilizar objetos que têm pequenos toques de cor. Se quiserem ainda mais cor e textura podem adicionar por exemplo um ramo de flores, uma planta ou até mesmo mantas ou tecidos com qualquer tipo de cor ou textura. Aproveitem que o Facetune está neste momento grátis na Play Store para conseguir puxar os brancos da vossa foto. Para feeds mais escuros ou mais coloridos, basta só modificar o vosso fundo para uma cor mais forte. E até podem manter os mesmos objetos que utilizamos no exemplo anterior. Num simples espaço, muda-se de um feed mais branco para um feed mais escuro e com mais cor. Em relação à organização, o vosso select lay pode ser organizado, estando os objetos bem arrumados, paralelos uns aos outros, mas também se pode encontrar numa desorganização organizada, onde vão encontrar menos linhas paralelas, mas mais diagonais e objetos desalinhados. Ok, acho que já perceberam a ideia, agora algumas ideias para vocês. Das fotos que gosto mais dos flat lays, são as que criam um mood e transmitem exatamente o ambiente que estão a viver nesse preciso momento. Vocês podem tirar fotos, a planear a vossa semana enquanto bebem um café, e ao utilizar um fundo confortável, como uma cama, transmitem um ambiente seguro e acolhedor. Podem também mostrar o vosso outfit e acessórios de ginásio antes de começar o vosso exercício físico. Se estiverem a desenhar ou a escrever, podem sempre aproveitar para tirar uma foto ao vosso caderno e materiais de lição. Se estiverem a ler ou a pôr se a par dos novos episódios das vossas séries preferidas, também daria uma boa foto para colocar no Instagram. Podem também mostrar os vossos objetos preferidos no mês ou da semana, podem dar destaque a um objeto em particular, colocando no centro da imagem ou apenas expor os objetos organizando-os no vosso plano. E que tal tirar uma foto a vocês a tirarem uma foto ao vosso flatlay? Ficaria super criativo e daria uma foto incrível. Criei-vos uma pasta no Pinterest com algumas das minhas fotos preferidas de Flatlay se quiserem arranjar ainda mais inspiração para as vossas fotos. Vou deixar o link na descrição e agora vamos passar para a parte de sorteio. Para o sorteio a marca separou para 3 packs para vocês, Todos os produtos para os hotéis são da nova coleção. O primeiro pack que a tem para os oferecer é um caderno liso que diz Forget Me Not e dois blocos Not Forget e leaves low. Depois temos aqui dois blocos um bocadinho mais pequenos, um diz notes e um diz Important Stuff. E são super cute e combinam mesmo muito bem, se vocês quiserem também fazer fotos de fly E por último temos um pack com um bloco Forget Me Not, com um bloco Medical Talks e depois aqui dentro temos uma ilustração e o Art Magical com um unicórnio. E também no mesmo pack temos um marca-livro super incrível. Se vocês quiserem participar, só precisam de ir ao primeiro link que está na descrição. Vocês vão ser direcionados automaticamente para o meu blog. E no meu blog vocês vão ver um, todas as entradas opcionais, todas as entradas obrigatórias e tudo o que vocês têm que fazer para participar. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e tenham gostado. Deste o tutorial, não se esqueçam de subscrever e ativar as notificações. E é isso, espero que vocês tenham gostado e vejo nos no próximo vídeo.